estamos aqui com essa máquina que a gente fez manutenção, é 1 e 5 de nona geração, tá? Ó, aqui a frente da máquina, uma boa manutenção, bem bonitinho, tá? Tampa toda magnética, aqui ó, a parte da, de dentro, bem limpinho. Então se você tiver seu hardware, precisar de uma boa manutenção, pode contar com a gente aqui da nossa equipe, nos especializados nessa parte.